É. Boa noite, deixa o pessoal chegar, que aí a gente é. começa o nosso bate-papo. Olha aqui, minha mãe é a primeira. Oi, mãe, tudo bem? <risos> ah, Renato, Renato, Renato, que ela está na tá Alemanha. Alemanha é tarde agora, né? Olha, parabéns! Cadê tua mãe? Minha mãe tá aqui, ó, Midori. Aqui, ah, ó. <risos> ó, parabéns! A sua filha é um doce de pessoa, viu? <risos> oh, oh, linda linda. tem que olhar pra lá, eu tô olhando pra cá, igual uma boba. <risos> também É um amor de menina, uma delícia mesmo. A ah. senhora está de parabéns. É recíproco, tá? Ah, é. A minha é. mãe entra aí também, se for viado. Minha mãe tem um nome diferente. Ah, é? É a tua também. Até isso que a gente... Midori, é A nossa Amiga. mãe tem nome diferente. A nossa mãe Zagma. Caramba, eu nunca escutei esse nome. Zagma. Uau, que nome é diferente. diferente. É. A gente está descobrindo que a gente tem um monte de... De coincidências, agora somos lá, sim, irmãs de, de platina de, ou de titânio. Nós duas temos isábio. agora ferrinho no corpo, parafuso <risos> e. Sei lá, tanta coisa que a gente tivemos bronquite quando éramos meninas. E tomamos aerolim, bastante aerolim. Foi. Né? é por isso que a gente de... <risos> a <minha tontana risos> <da cabeça. risos> foi meio de. na cabeça. Foi. Culpa é. da aerolim, que, que mais, é Sei lá, A gente, a gente projeta desde que a gente é, é criança. Um um é, da de... esprito, é, isso é normal. Foi tanta coisa que a gente tá é. vendo que é engraçada, é porque, assim, é da tribo mesmo, né? É muito engraçado mesmo é. isso. E assim, a gente, a gente vai gente conversando tem... durante a, dia, a gente e fala, nossa, que coincidência, isso também aconteceu comigo. É, né? é. É, que, é, é, é, assim, eu acho que a gente está se reunindo em família, é. família das estrelas. É. Porque a gente tem diversas raças, diversas... e agora a gente percebe assim que estão as tribos mesmo, de onde a gente vê. A gente é. tá. E eu estou percebendo que está uma coisa mais acelerada, tá. você está tá. sentindo, que as pessoas assim. estão se reencontrando de uma forma é. mais rápida, né? Isso é bem legal, né? A muito, gente, muito a gente legal. perceber. E não é só entre nós, o público também, as pessoas que, que nos acompanham, a gente sente que que é, o, é, é a mesma vibe, a galera é. mesmo que... Você sabe que eu tenho a leitura de alma, né? a ferramenta, e eu sempre falo com a espiritualidade que isso é uma desculpa deles, para que as pessoas venham e se conectem comigo, porque quando eu vejo o campo das pessoas, elas são tão parecidas comigo, eu falo, é. caramba, olha que tão idêntico, é. a infância é idêntica, as, as mesmas... É, missões, habilidades, eu falo, isso é uma desculpa é. da espiritualidade. E as pessoas que vêm fazer a leitura de alma comigo de, é, ficam, assim, amigas, sabe? Então, assim, é, é tão interessante, eu acho que... É, porque a gente está reunindo família mesmo. É. Você viu essa história da imersão agora que a gente fez? Que grupo, né? Você estava aqui você é. viu. Parece família, gente. O pessoal que esteve comigo lá no em Búzios, né? Uhum. É uma família. É uma família que a gente está reunindo. Porque vão formando egrégoras, né? é. E, então... e a gente vai unindo as forças, as nossas energias, e a gente deu tanta risada, né? É. E a risada o pessoal fala aí que atinge a sétima dimensão, é. né? E é tão gostoso, acho é. que é para isso que nós estamos aqui, né? Pra agora. Para a gente parar de focar nessa negatividade, nessas coisas pesadas da vida e a gente ser mais leve, né? Aumentar a nossa frequência de uma maneira assim tão descontraída e espontânea, né? verdade, isso é muito legal. É, e, e justamente isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Do, Vamos. do que aguarda a gente ano que vem, a gente precisa ter consciência das coisas, do que vão, não só, talvez não seja nem tanto do que vai acontecer, mas é. do que a gente tem que estar preparado para acontecer o que acontecer. A gente Ou tá no, também o que podemos fazer. Mudar. O que podemos mudar e transformar para que a gente tenha um ano mais tranquilo é. de paz, né? Mesmo que seja um ano complicado, a gente tem esse poder nas mãos, viu? É, porque assim, eu não gosto muito de fazer previsão, assim, não é. não é muito o meu estilo, porque eu digo que a gente sempre pode mudar amanhã com a nossa energia do hoje, não, né? Mas... Então, eu acho que sim, se a gente continuar nessa energia que está agora, essa energia muito negativa, uhum. a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, não é? é. <risos> então, a gente pode mudar isso no agora. Então, eu acho que a gente pode conversar bastante sobre isso hoje. E, é. e ver como é que a gente pode fazer, então, para ter um 2000, 2023 mais tranquilo. né? Porque está nas nossas mãos. Né? É, a gente vê que o, os nossos amigos, as pessoas aí que, que costumam fazer previsões e tudo, tá sendo unânime. Todo mundo está falando que vai ser um ano meio pesado, 2023. Eu penso assim, é, acredito até que possa ser mesmo, porque não é só previsão nossa que não, tá? Eu, eu acho que as pessoas estão falando isso porque realmente estão saindo do corpo e estão conseguindo visualizar Sim. o que está acontecendo do lado de lá. A gente está vendo muita guerra, é. né? a gente está vendo muita batalha. Né? É. Inclusive hoje, né? Contei, é. né? A gente está vendo muito isso. Brigas mesmo, explosões, o astral está tá complicado. Mas é aquela coisa, primeiro ponto, a gente sabendo o que está se passando, a gente consegue se proteger melhor. sim Já é um ponto legal. Com certeza. E depois, você sabendo o que pode acontecer, e você sabendo o mecanismo, como isso funciona, você só cai de gato. É. Então, é por isso que é importante a gente falar bastante, bastante sobre esse assunto, não ser pessimista, a gente não está aqui sendo arauto do pessimismo. Ninguém está fazendo sensacionalismo. Não é isso. Mas é um assunto que é importante falar. Achei engraçado que eu, essa noite eu te falei, né? Que eu tive uma projeção que não foi muito legal. Uhum. Aí depois eu, eu falei com a minha filha. Eu sou muito assim, gente. Essa noite eu saí do corpo e eu consegui ver pessoas que estavam sendo recebidas na, na na espiritualidade, no mundo espiritual. E eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Parecia uma festa, uma celebração. E quem estava comigo, uma senhora, falou, ela não estava é, alcançando por que, que eu não estava entendendo, né? E aí, aquelas pessoas foram recebidas com festa, e aí ela falou, poxa, você não, não, mais ou menos isso, né? Porque a mensagem lá a gente, a, é, não é tão explícita quanto a gente falando aqui. Mas o que ela quis me falar é que eu não estava captando que eram pessoas que, estavam, que tinham desencarnado na Terra e que estavam sendo recebidas do lado de lá. E aí, como eu não tinha entendido, ela virou para mim e falou assim, ué, e você, não demora muito, você vai ser recebida também, olha só. E ela, meu Deus, eu já vou agora embora. Eu, na hora, dentro da projeção, eu disse, eu, sabe aquela piada sabe do pai? cara? Não é a piada do cara que vai ser escalado? Tem futebol lá no é. céu? tem, a notícia boa da mulher, não tem uma piada assim? É. Marido e mulher combinam de quem morrer primeiro, quem se tem se não tem, se tem futebol. A mulher morre e fala para o cara, tem futebol Tem, uhum. essa é a notícia boa, legal, ele vibrando. Então, Agora vem a notícia ruim, você está escalado para próximo é. jogo. <risos> Foi mais ou menos isso comigo. A mentora que estava lá comigo falou oh, o negócio é o seguinte, demora muito você que vai ser recebida aí. Ah, mas conta do seu pé, é, é engraçado. Aí, aí tô eu né, dentro da projeção muito lúcida, digo, caraca, então eu vou morrer? Eu disse, vou morrer? Aí eu, na hora ainda me veio aquilo assim, mas eu vou morrer pelo pé, o meu pé, o meu pé. Eu nunca vi ninguém morrer pelo pé, mas tudo bem. Ai, eu muito é, muita risada eu eu. Mas aí o que, que acontece? É uma informação. Aí, e também porque... É, olha só, ela ainda falou que eu tinha um compromisso, que eu tinha me comprometido, que tinham coisas que, que vão ser feitas no astral e que eu tinha me comprometido a fazer. Eu não, ainda pensei assim, ah, esse compromisso <risos> eu Só vou combinar o seguinte <risos> Deixa eu ficar lá mais <risos> um pouquinho é, Joga pra daqui a alguns anos Eu cumpro É, é muito, muito engraçado Mas não, mas sem brincadeira E Aí o que, que aconteceu? Por isso que eu estava falando do ano é, Tem muita gente Mesmo espírita, Acredita em espírito Mas tem medo de morrer Eu sinceramente eu não tenho medo de fazer a passagem eu medo. De como vou fazer a passagem né? A gente fazia passagem com sofrimento e tudo. Então, o que que eu... Aí eu acordei com aquilo e digo, caraca, será? Pelo sim, pelo não, eu vou falar com a filhota. Uhum. Né? Porque já que me avisaram pelo sim, pelo não, já fica. Porque eu sou assim. Então, a gente não está fazendo sensacionalismo aqui. Se falam que vai acontecer alguma coisa que não é muito legal, se você sabe, você fica... Não, não, você foi. vai, é, você, não, você vai sofrer, vai, de repente você vai, vai sentir saudade, vai chorar, ou sei lá o que, o, o que for acontecer com o planeta também, a gente pode até sofrer. Mas se você está precavido, você não se desespera e, e você já começa a pensar em saídas. Uhum. Eu já falei para a filha porque eu digo, aí ah, aconteceu isso, tem que vender essa casa, tem que fazer não sei o quê, tem, já vou deixando a ordem para se virar. Porque muitas vezes acontece, pega a gente desprevenida. E a pessoa não sabe nem como agir. É o que, que eu vou fazer? Como é, como é que eu, o que, que eu faço? Por onde eu começo? O que que... É. Então é importante a gente, a gente conversar mesmo e falar o que que... Né? Eu fiz isso em 2018 com os meus uhum. filhos, quando eu achava que eu ia morrer em 2019. Preparei tudo, preparei carta, falei para eles onde estava uhum. dinheiro, com quem tinha que falar. Dei é. o telefone do uhum. contador, de, de banco. <risos> Olha, se a mamãe não tiver mais aqui, tem aqui a lista de telefone mas é pro bem é, de vocês, é. né? É. Então, porque lá em casa também a gente conversa assim de vida uhum. após a morte como se estivesse fazendo, programando a próxima é. viagem. É, a próxima viagem. Ninguém é. se assusta é. lá em casa é. de falar disso. Então, quando você já tem essa, essa paz dentro de você de saber o que é vida uhum. após a morte, a gente não faz terror. É, não, é, é uma coisa natural. Eu acho que é. faz parte da vida Faz parte, a gente, né? gente é. fazer essa passagem. Eu acho que assim. Por que que as pessoas estão tão desesperadas? Por que que as pessoas se desesperaram, desesperaram tanto com a pandemia? Porque tinham medo da morte, não é? Sim. E por que que a gente tem tanta guerra? Sim. Porque as pessoas têm medo no final da morte, de, de perda de alguma coisa. Ah. Então, como é importante a gente compreender isso, ter essa paz dentro de nós, né? O que, que? Sim. E eu acho assim, quando a gente sabe o que que acontece depois da morte, a gente começa a trabalhar no agora, no me... na nossa emoção, na maneira como a gente pensa, porque a gente sabe que vai continuar a mesma coisa, né? Ah. Então, se eu vou morrer ali com o sentimento de mágoa, de ressentimento de alguém, ou sei lá, com raiva né, de alguém, aquilo lá eu vou levar comigo quando eu morrer. Mas se eu morrer daqui, se eu sair daqui e eu estiver em paz com todo mundo, ou comigo mesmo, que é o mais importante, é. né? Então eu sei. Eu sei para onde eu vou, gente, eu sei. <risos> vocês querem saber para onde eu vou, não, não vou contar para vocês. É um spoiler. Não, não vou contar, não. <risos> Mas eu sou tão em paz, gente. Morte para hum. mim não não significa acabou, que nada, morte para mim significa, ok, uma nova aventura, né? vai continuar, vai continuar, vou fazer trabalho em outros lugares, mas o, o legal é que eu estou em paz, né? E, e trabalhar todos os dias, como é que eu posso fazer para ter paz? É isso que a gente podia falar aqui, né? como fazer para ter uma vida tranquila, mais leve? O que, que a gente tem que olhar desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? Será que eu realmente estou vivendo aquele dia que... Se o dia acabasse amanhã, ou se o mundo acabasse amanhã, eu olharia para meu hoje e falaria assim, caramba, que dia legal que eu tive hoje, quanta coisa legal que eu aprendi, como eu consegui melhorar como ser humano? sei lá. a gente, todo dia que a gente vai dormir na cama, você faz isso? Você vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, nossa, hoje o dia foi muito legal, aprendi tanta coisa, me tornei um ser humano melhor. Sou isso grata é... pelo que aconteceu, né? É. às vezes a gente acha que é... até mesmo as coisas ruins, é. ensinam tanto pra gente, É aprendizado. Uhum. Então, é muito interessante e, e é tempo da gente pensar nisso viu porque quem passou por esse período de pandemia mesmo que não estava preparado sofreu muito mais com certeza sofreu muito mais porque a morte veio e pegou todo mundo de surpresa assim de repente pessoas que estavam super bem uhum. né eu conheci algumas que vocês caramba como é que aconteceu isso com essa pessoa é. né? e foi assim e olha que interessante então... né a pandemia atacou bastante o pulmão das pessoas, era o respiratório, né? E o que é o pulmão? O que é o respirar? Respirar é a vida. E o pulmão, quando tem alguma coisa com o pulmão, eu, como eu tive bronquite, asma também, a gente sabe que quando a gente tinha asma, a gente não conseguia respirar, dava um sufoco e um desespero, né? Você fica com aquele negócio. É, então, o que, que significa tudo isso, esse sufoco? É quando a pessoa está vivendo uma vida que ela não gosta, é uma vida que sufoca ela, é uma vida que ela não está feliz e que se ela pudesse, ela mudaria tudo, sabe, aquela pessoa que fica, ai, e se eu tivesse feito aquilo, e se, e se, e se, é uma pessoa que é bem sufocante a vida dela, então... Isso tem tudo a ver, nada por acaso, né? Por que, que, que as pessoas que sofreram tanto com a pandemia atacou diretamente no pulmão dela, né? Uhum. É por causa disso, porque as pessoas vivem embaixo de uma pressão, é né? uma pressão consigo mesmo, a vida, né? É tudo muito, muito pesado. Então, existem meios, sim, de a gente ter uma vida mais leve. Uhum. E tudo começa com algumas transformações na nossa vida, na maneira de pensar, de sentir, né? Eu acho, assim, importante a gente pontuar é, todo mundo está. Todo mundo. Muita gente está recebendo informações de, e batem com as informações que eu tenho do que vai acontecer ano que vem, algumas coisas. Né? E, e assim, não adianta só chegar e falar: olha, vai acontecer, porque isso só vai apavorar. E a espiritualidade negativa trabalha com o nosso medo, que foi o que eles fizeram com a pandemia. Sim. Como todo mundo tinha medo de morrer, olha o pânico que foi causado. Olha as brigas que foram geradas dentro das próprias casas, porque eu uso máscara, porque eu não uso máscara, porque eu vou tomar uma picada, porque eu não vou tomar uma picada, porque eu não sei o quê. Muitas separações. Muitas, muitas, as pessoas trancadas dentro de casa começaram a descobrir que estava casado com, com quem não gostava, milênios. Uhum. Né? Então, e coisa, isso tudo foi gerado pelo medo, porque... Foi algo implantado na gente, e como a gente não estava preparada para isso, a humanidade inteira jamais ia supor que a gente ia ficar trancada dentro de casa, que o mundo ia parar como parou. Uhum. A gente não tinha nem... Acho que nem passava, e foi uhum. de repente... Pô, eu viajei, minha filha estava nos Estados Unidos quando, quando teve, ela veio, voltou no último avião do Brasil, caramba, olha isso. foi no último, então quer dizer, ninguém estava imaginando que isso fosse acontecer, né, que o mundo ia parar, que não ia ter mais voos, que a gente passava na praia, eu sempre fui meio rebelde, né, é. então eu não fiquei em casa não, gente. Eu também não, foi a época que eu mais viajei na vida olhava assim, eu digo, meu Deus, passava em Copacabana, não tinha uma viva alma naquele calçadão movimentado de Copa, onde é que a gente imaginar que isso fosse acontecer, né? E como em Copa, no mundo inteiro, Times Square, pegava tudo, tudo, todas, todas as cidades, em todo o mundo inteiro, tudo parado, então pegou todo mundo de surpresa mesmo, porque ninguém estava preparado para isso, o medo reinou, é. Né? A espiritualidade negativa levou muita gente é, para o caminho deles mesmo, porque as pessoas desencarnaram sem estar preparadas para esse desencarno, porque não esperava. Foi súbito, foi uma coisa assim... Você está bem num dia, no dia seguinte, pegou desse esse puff e foi. É. Muita gente foi desse jeito. E o que a gente viu no astral foi um arrebatamento, arrebanhamento, na verdade, arrebanhamento da, da espiritualidade negativa com essas pessoas, porque elas não estavam preparadas para o desencarno, então por isso que é, é, é, é importante a gente vir falar essas coisas como hoje eu falei para minha filha, oh, se eu desencarnar, faça isso, isso, isso e isso, porque o desencarnar faz parte da vida. Com certeza, e você acaba criando uma outra realidade quando você pensa dessa maneira, uhum. porque eu lembro que enquanto as pessoas estavam todas morrendo de medo ou tendo desavenças em casa durante a pandemia. Os meus filhos, quando acabaram a época do lockdown de ficar em casa, eles falaram só... ''Ai, não acredito que acabou o lockdown''. <risos> tava tão bom, tava tão bom ficar seis meses em casa, estudando de casa. a gente Nós quatro ali em casa, uma paz sabe? E eu percebi, nossa, a gente realmente cria uma outra realidade. Quando a gente pensa diferente, quando a gente vive diferente, foi a época que eu mais viajei na minha vida. A gente comprou um motorhome. É claro que a gente respeitava, gente. A gente é. não desrespeitava as regras. Mas a gente ficava dentro do motorhome, nós quatro brincando de baralho, embaixo das árvores. Eu, não parei. eu também viajei é. muito. Mas assim, Sim, uma, uma boa, paz... Uma não, a beleza é que não tinha engarrafamento no lugar. <risos> é. Foi uma calmaria total na rua, né? Tanto é que lá na Europa, não sei é, se é aqui, mas os bichos começaram a ir para a rua. Ai, não, não, até em Veneza começou a vir golfinho. É, é. Então, porque a gente atrapalha. A gente, o como ser, ser humano é. atrapalha tudo. Não, foi uma é. época boa, né? É. Mas, assim, muita gente desencarnou. O que foi ruim nisso né? tudo foi o desencarne sem ter noção disso. Sabe, as pessoas desencarnaram subitamente, sem entender bulhufas do que estava acontecendo. E a gente via, a gente que saiu, acho que aconteceu com você também, ver como a espiritualidade, os espíritos negativos, eles chegavam, abordavam essas pessoas, porque elas não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo, achavam que estavam indo encarnadas, muitos foram assim, acho que você também sim, se presenciou. Sim. E eles chegavam e levavam para junto. Com certeza. porque as pessoas não estavam é, cientes que haviam desencarnado e eles vinham e pegavam elas né, para fazer os trabalhos todos. Até porque, gente, existe uma coisa também, quando a gente desencarna abruptamente, assim, a pessoa está bem, você está com um nível energético muito alto, e não foram só idosos que morreram, pessoas jovens também morreram. E aí, de repente, você desencarna, você está com uma, uma quantidade, vamos falar assim, de energia muito forte no teu perispírito. Uhum. E isso é uma energia mais densa, que é aproveitada tanto pela espiritualidade negativa quanto positiva. Essas pessoas, quando desencarnam, para o lado de lá, elas são valiosas, porque como elas estão mais carregadas de, desse fluido vital, e do perispírito delas, elas têm mais facilidade de comunicação com esse, essa dimensão aqui. Então, é, é como nós projetores que somos, de certa forma, valiosos para a espiritualidade. Porque a gente consegue se comunicar, a gente consegue, em projeção, você está mais pesadinho e você consegue vir para essa dimensão e influenciar uma pessoa que está encarnada. Do mesmo jeito que essas pessoas que desencarnaram nessas condições também, que eles estão mais carregados. Então, o que, que a, a espiritualidade negativa faz? Primeiro, um trabalho energético, que embora eles estejam mais carregados, tem que ser feito um trabalho para que eles não reencarnem automaticamente. Porque, como eles estão muito próximos, a tendência por atração eletromagnética é reencarnar. Sim. Então, é feito um trabalho para não reencarnar, e aí eles são, viram soldados do outro lado, sem saber que são. Uhum. É. Sem saber que são. E olha só como é importante a gente saber de todas essas informações. É. Para ficar Pro mais consciente de como vivemos aqui. É. Como se você aqui. desencarnar... <risos> olha, Você que está ouvindo aí. Né? É, mas, é. Se desencarnar é. amanhã... Já presta atenção. vai <risos> pra... é ligado, entendeu? Ligado. O vai e Papim. Lembra aquela história que a mamãe falava para gente? Olha, nascei tabala na rua de estranho. Não tinha isso é, no nosso é. tempo? Hoje em dia a gente fala, nem mais um filho. Eles não andam mais na rua. Eles estão sempre dentro do quarto no computador. A gente que ia jogar pique na verdade, rua, né? verdade. era aquele conselho, olha, não na bala de estranho. É. Ah, mesma coisa, desencarnou amanhã, não vai ficar aceitando doce dos do, do, negativos ouvir contar uma história. Vocês têm que saber realmente o que se passa uhum. para poder saber se cuidar. E a gente só, só cai em, em, em tudo na vida, pelo desconhecimento. Com certeza. Pela ingenuidade. É. Em tudo. Então, por isso é importante a gente... <risos> É importante ter consciência do que vocês estão fazendo. <risos> e como é que vocês vão se encarnar? Se preparar para a morte. Mas você sabe que tem tanta gente com problema de falar sobre isso. É. Nossa, às vezes eu falo isso no meu canal, assim, em grupos, as, as pessoas morrem de medo, elas não querem falar. Elas não querem falar de vida. Eu falo assim, gente, quando a gente fala de morte, a gente também está falando de vida, Sim. gente. Porque a gente continua a nossa vida, né? Mas continuamos sem as nosso corpo, continuamos. Só que é importante de vocês saberem que a vida não acaba aqui. Saiu do corpo, pum, acaba, eu vou para o céu. Ah, agora os anjos vão me buscar, eu vou para o céu. Ah, e aquela frase, né? Assim, nossa, descansou. <risos> vai pensando. Ai, que bom, descansou em paz, acabou o sofrimento. Uh -huh. Não, não, não descansa, não. Aí que vai começar o trabalho. Uhum. Não. vai começar o trabalho ou vai começar, pode até começar a gandaia também, dependendo tem uns que vão para a gandaia okay. né? tem um custo isso, tá? <risos> tudo tem um é, preço, tudo né? tem, um preço. É, tem aqueles que desencarnam opa, é nessa hora que a espiritualidade negativa ganha o camarada, porque eles não vêm escravizando, eles não vão chegar perto de um espírito com uma algema e dizer você assim, agora é meu prisioneiro, não é isso não é com papo sutil para caramba, te oferecendo cerveja para quem gosta, oferecendo é, homem bonito, mulher pelada. Eu acho que eles é. vêm oferecendo aquilo que você tem sintonia. Né? Eu estou falando de coisas assim, mas também não é só isso, não. Por exemplo, uma pessoa que gosta de leitura, eles vão oferecer aquilo que você tem sintonia. Primeiro para puxar, para te, te conquistar. É o, é o que te agrada. É, é o te que agrada, te agrada. Porque eles são é. muito inteligentes, né? Que negócio, o lobinho, ele vem fantasiado de ovelhinha, <risos> né? Para que você consiga cair nas, nas lábias dele. Então, assim, é muito importante a gente ter esses conhecimentos, né? Sim. Porque, olha, gente, é, bom, quem acompanha a gente sabe, né? A gente, Eu não sou, como vocês me conhecem, de ficar falando de previsão, mas quando eu tenho uma projeção ou algo importante para falar, eu falo, né? E já desde já faz dois anos que eu venho falando do ano de 2023. Então a gente sabe que 2023 vai ser um ano bem especial, e que se a gente não tiver consciente, a gente vai acabar caindo em um buraco, sabe? Então eu acho que tão, muitas pessoas estão sendo iludidas estão se distraindo muito com coisas que não deveriam no momento. E isso está trazendo muita confusão interna, né? Uhum. Então eu até estava comentando com a Mary hoje que eu tive muita dificuldade de lembrar da minha projeção hoje, mas vinham os flashes de vez em quando e eram eram imagens meio que assustadoras, porque eu trabalho muito lá ao redor do planeta Terra e eu vi uma explosão. E na hora que eu vi aquela explosão, eu voltei para o corpo, pá, eu caí na cama, eu até afundei na cama a hora que eu voltei, né? Mas eu vi uma explosão ali. E vamos ter, sim, algumas, algumas coisas que vão assustar, mas eu acho que, primeiramente, a gente tem que perceber que não são só guerras é, pontuais. A gente está tendo guerras em todo lugar no momento. Olha só como é que está a situação aqui. Né? A gente está tendo guerra dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, por, por <risos> temas políticos, às vezes por futebol. Eu vejo é. família brigando entre eles em casa por causa de futebol, <risos> gente. Né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção que tudo agora vai sair faísta. Porque as pessoas estão muito sensíveis, elas estão caindo muito em polaridades, né? Uhum. É certo, é errado, é negativo, é positivo. Uhum. Então, são, é isso que a gente precisa prestar atenção. Se a gente não não olhar para dentro de nós e começar a cuidar da nossa paz, do nosso equilíbrio, nós vamos sim ter várias explosões é. em vários lugares. E é isso, é isso que vai ser um perigo no ano de 2023. Eu acho que vão acontecer eu acho que algumas coisas que vão assustar as pessoas. E se elas não estiverem equilibradas, vai afetar primeiramente a mente. É. A mente vai ficar totalmente ó, é, coberta por ilusões que, que vão atrapalhar. Eu acho que a gente vai sofrer um bombardeio maior de frequências é, que vão incitar as pessoas a, a uma agressividade maior. Eu acredito que isso é uma coisa que... É, eu não sei se você sente, mas eu sinto assim, que a, a espiritualidade negativa elas, eles estão bem furiosos no momento são bem furiosos, eles estão tentando de tudo para que o medo volte novamente, uhum. né? Porque eles perceberam que deu uma acalmada no medo, é. que as pessoas ficaram um pouquinho mais desleixadas com o medo, uhum. então eles, eu estou sentindo a fúria deles, né? E é por isso que é tão importante a gente ficar atento para essas coisas, uhum. e a primeira coisa que você ser é atacada é a mente, porque se eles conseguem manipular nossa mente, a emoção vai ser totalmente desequilibrada. E é através das emoções que as coisas acontecem, né? Através da emoção que alguém... É, faz uma barbaridade através das emoções que, que as pessoas ficam doentes, né? É. Então, tudo vai começar aqui. É muito importante a gente trabalhar a maneira que a gente pensa, né? A gente tem que ter noção realmente disso, de, do, do que eles estão fazendo, como eles estão manipulando, o que que eles estão utilizando de armas contra a gente, que é para que a gente consiga perceber, identificar. Num momento, eu até eu não sei onde eu estava, que eu dei o um exemplo do trânsito, quando a gente pega o um engarrafamento, às vezes, São Paulo, que você vê aí, ah, não sei quantos quilômetros de engarrafamento. Aí, o que, que eles fazem? O que, que a espiritualidade faz? Eles, a negativa, né? Eles percebem que tem um aglomerado de pessoas em determinado local, que já existe assim, uma situação meio estressante, e aí eles bombardeiam com frequências que causam irritabilidade, para que as pessoas se tornem mais irritadas ainda, agressivas isso. e produzam o tipo de energia que eles querem. Uhum. Eles se alimentam, literalmente se alimentam de energia que a gente produz pelo chakra básico. E a energia que a gente produz pelo chakra, chakra básico é isso. É quando você está irritado, você está né, tá, é, impaciente, toda aquela sensação ruim uhum. mesmo, você está trabalhando em nível de, de chakra basicão. Sim. que é a nossa energia mais densa, que nos aproxima mais do planeta, e que não é uma energia ruim se, souber, é, se a gente souber canalizar e utilizá-la de forma bacana. Uhum. Porque é necessário, faz parte do nosso composto energético também. A gente não pode dizer, ah, isso é ruim. Não, faz parte. Mas a gente tem que ter noção daquilo que a gente está produzindo e para poder canalizar para outra, de, de outra, outro lado, né? de outra forma para que você não seja o um lanchinho da espiritualidade, que é isso que eles estão querendo, eles estão querendo. É. O que eu senti muito aqui no Brasil, eu acho que eu posso falar isso para vocês, porque eu não moro aqui no Brasil, então, claro que quando eu chego aqui eu sinto as energias um pouco diferente. Tem uma coisa que eu fiquei pensando ontem, que desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu sinto assim, tipo que tem algo que, que me puxa para a comparação. Eu não, eu não tenho isso, gente, de verdade, esse negócio de comparar uhum. ou de entrar no Instagram e ver o que que o outro... Eu não tenho realmente isso, uhum. mas quando a gente chega aqui, é aquela coisa... Ai, ah, eu preciso é, arrumar meu gente. cabelo porque senão... Né, eu, eu não tenho isso de verdade, porque... gente, mas como eu tô no Brasil, é uma coisa assim de doido... É porque, é porque faz parte do nosso... É, é por isso que é tão importante, aqui. né? crescem muito. Eu percebo o quão importante é para os brasileiros estarem bem, sabe, no exterior. Por quê? Porque o outro pode olhar, pode é. julgar, o outro pode comparar. Então, eu sinto, assim, uma coisa que me puxa para... Eu tenho que cuidar de mim, senão eu vou, eu vou começar a me comparar. Isso a gente precisa tomar cuidado, porque a gente acaba entrando no campo do um outro, né? É. Aí, aí a gente se esquece de nós, porque a gente fala, não, eu preciso viver uma vida com que com que o outro possa ver que eu estou bem, e isso dá muita confusão. A gente a gente sai totalmente da nossa essência. Então, eu fico aqui, gente, me me, como é que fala, me policiando e vigiando para eu não entrar nessa energia da vaidade, que coisa. né? Eu porque é, é E como me ajudou ter ficado 25 anos fora do Brasil? Porque eu sei que se eu tivesse estado aqui no Brasil, eu seria uma outra pessoa, porque eu era muito vaidosa, me muito mesmo ao extremo e estar fora do Brasil eu entrei em um equilíbrio. Totalmente, né? De deixar o ego totalmente no lugarzinho dele, no, uhum. não precisar mais me comparar, de ficar preocupado. Mas chegando aqui no Brasil é uma coisa assim. Volta. Que... <risos> é, me puxa. Então eu me policio, ou vigio, porque eu sei que sou eu. Eu tenho que cuidar de mim, não preciso ficar me preocupando com o externo. Isso é uma coisa também que ajuda vocês. A nossa cultura é muito do, do externo é. nossa cultura é dos corpos é. sarados, bonitos, todo mundo magrinho, todo mundo. A gente tem muito isso. Aí você né? encontra umas pessoas, ah, porque eu fiz um Botox, a gente eu não fez Botox, mas será que... Aí, aí vem assim, eu nunca quis fazer Botox, nossa, veneno na cara. Aí vem aquele pensamento, será? Acho que quando eu completar 50 anos, eu vou fazer um Botox. Olha o pensamento que vem. Não, eu falava assim, ó, eu, eu sempre tive pavor de cirurgia. É. Então eu sempre dizia, nunca vou fazer a cirurgia estética. A não ser um caso de acidente, alguma é, coisa, é. eu falava isso, eu não vou fazer cirurgia estética nenhuma. Aí, sabe, a criatura aqui no começo do ano, e tudo, eu comecei pouco, fazer aqui, arrancar logo essa banhinha daqui, <risos> é. corta, arranca a barriga fora, puxa a costura. Eu já estava pensando nisso. Aí o que, que aconteceu? Uf, torci o o pé. pé? Tive que fazer uma cirurgia. Agora é ruim fazer uma cirurgia. Não <risos> gostou de ficar no hospital e ser costurado? Não, tá maluco. Olha, aqui foi porque teve necessidade, eu fico louca, como é que a pessoa está bem? E eu, eu pensava isso. Só é. que eu comecei a ser levada para o lado da vaidade também. Ah, sim. Não, é. de repente, as amigas, chamam, não, mãe, isso aí faz rapidinho. Corta, puxa, costura. <risos> eu vou botar biquíni, bota a barriga de fora. Não, eu vou botar. O meu biquíni com é a barriga de fora. Eu tenho barriga e ponto. É. A gente, eu não tenho nada contra, tá? Eu não tenho nada contra essa estética. Realmente eu não tenho nada contra. Mas aqui eu falo assim, não, eu não vou colocar nada na minha cara, não. Eu vou ficar assim mesmo. Mas aqui no Brasil eu comecei a pensar, oh, meu Deus, será que eu vou colocar? Será que eu não vou? As amigas colocam. Eu, já tá chegando, não. É. Não, eu vou voltar para a ciência porque lá não tem essas coisas. Mas isso é, mas não, não atrapalha, né? Porque a, a pessoa acaba saindo da essência dela e eu percebo. Aqui, que é isso que está faltando no Brasil as pessoas se voltarem mais para dentro de si e essa foi uma chance que as pessoas tiveram na pandemia não, sabe, de ficar não, em casa não. se concentrar em si apenas em si, ver o que precisava trabalhar muitas pessoas conheceram os filhos só na pandemia, porque ficavam o dia inteiro trabalhando, os filhos na escola tiveram aquela chance, tiveram muitos atritos né, de pais uhum. e filhos de esposas é porque esposo. tudo tem um lado bom eu acho que a gente tem que se preparar, sim, para algo grande que vai acontecer no planeta, não sei se é 2023, gente, mas a gente tem que se preparar. Essa história dos três dias de escuridão, eu creio de verdade que a gente vai sofrer um apagão aí de repente. Então vai pegar todo mundo, como a pandemia pegou. né? Então a gente precisa, não é para entrar em desespero, é para saber como se precaver... Né? Como você pode... Ah, como eu viveria? Como é que eu ia ficar se acontecesse isso? É. Começar a pensar nas coisas que pode, podem realmente acontecer. E a espiritualidade pegando a gente, todos os nossos pontos fracos. Na vaidade, é. É. na irritabilidade... No materialismo. No né? materialismo. Porque que tem um... eu tenho uma frase que eu sempre ensino, e eu uhum. me fiz muito essa pergunta, né? De se perguntar todos os dias o que eu seria... Se eu perdesse tudo na minha vida, o que eu seria se eu perdesse meus filhos, se eu perdesse todo o dinheiro na conta, se eu perdesse minha casa, se, se de repente eu estivesse ali e só tivesse eu ali, o que, que é que eu seria, né? Eu acho que que tá na hora da gente começar a se concentrar na, no que realmente somos e não naquilo que nós temos, o que podemos alcançar aqui na terra, né? Eu acho que isso é a paz que nos traz, né, a, aquela felicidade, aquela alegria e saber que a gente não, não depende de nada e de, nem uhum. de ninguém para ter essa paz Essa paz está aqui dentro, né? Eu não preciso ter para ter essa paz Eu preciso é. apenas ser. É né? que ela é libriana, entendeu? Ela é toda relax. Ah, eu como taurino, meu filho. É, eu sei. Mas é aprendível. É aprendível. Ela é libriana. Perdi meu dinheiro. Uhul! Roubaram a minha casa, roubaram o meu carro. Uh -huh. Levaram a minha casa, invadiram a minha casa. Beleza. Eu, eu, eu não vivia assim, entendeu? Não é claro que dói. É claro que dói, você sabe, né? Caramba, eu perdi um monte de dinheiro agora, mas assim, dói na hora, mas eu acho que tudo bem. Tudo que é material a gente consegue alcançar é, de novo. consegue de novo agora a saúde a gente não consegue é. claro não, que lógico. quando a gente fala também de da despedida de um ente querido é. de um filho é. esse não, é não, uma não, dor não assim gente, que acho que não é, tem explicação a brincadeira a única coisa que eu falo é assim até eu, eu vejo a questão até material quando a gente está preparado para perder é diferente é isso aí é o preparo que você tem ah, tá, eu posso vir a perder, então você tem que pensar como eu agiria se eu perdesse, beleza, é. né, você tá preparado. O problema todo, gente, é a gente ser pego sem calça, né, nem de calça curta, né? É. Pega sem calça. Mas você sabe que isso é um tema também para pro, os próximos anos que estão vindo, uhum. porque vai ter um momento ali em que esse ser econômico vai, ó, belele, vai. vai. <risos> Né? Então, se as pessoas não estiverem preparadas ah, mentalmente, é. emocionalmente, o que, que vai acontecer com as pessoas, isso. gente? Sabe? É. é isso que a gente está conversando aqui, é quando você está preparado, você sente uma paz, que você é. pode comprar tudo nessa vida de volta. Agora, paz, você Agora, não... eu acho que as pessoas ainda pecam, justamente porque você está querendo sempre ganhar. Eu sou muito pé no chão. Eu acho, eu vou, vou dar um spoilerzinho aqui, que eu acho que 2023 vai ser um ano muito complicado financeiramente. Tá? Então, eu penso diferente até da minha filha. A minha filha, não, tranquilo, relaxa. Eu já sou assim, não, é bom ter algum em casa, porque dinheiro é dinheiro, o mundo pode parar se você tiver a moeda de troca necessária. Então, você tem que ter alguma coisa para trocar. Né? Não vai ser o dente de ouro que tu vai arrancar, não vai ser escambo, não vai trocar. Tem que ter dinheiro, vai continuar. Porque, de repente, pode vir uma onda de ficar mesmo escasso. Então, se você tiver tudo num banco, por exemplo, e aí? É. Então, é tempo da gente pensar no e aí, sabe? É tempo disso. É, ah, porque não vai acontecer? Não, não sei se vai acontecer. Não, é melhor ter, ter um, alguma reservazinha guardada. Isso é legal, sabe? É bom você ter condição de, se acontecer alguma coisa, você tem como se movimentar. Isso, é o estar preparado, que a é melhor. Quando você está preparado... Aí você é. tem paz, você sente mais uma tranquilidade. Agora, quando a gente não está preparado, aí a coisa fica feia, né? É, aí vem aí... aquele choque que você não estava esperando. É, a gente não sabe o que pode, o que pode acontecer. Isso não é para ninguém entrar em pânico. É para você enxergar com naturalidade. Pode acontecer. A gente está vivendo num momento de transição e de mudanças muito bruscas, muito repentinas, de coisas que... Eu, ó, a gente viu pela pandemia coisas que podem acontecer que ninguém esperava. Uhum. Ninguém esperava por isso. A gente não sabe o que vem aí pela frente, né? Alguma coisa vai vir. Alguma coisa vai vir. A gente está preparando. Estou até preparando até para a gente conversar melhor, porque muita coisa também a gente tem até falado isso, né? Kelly? A gente tenta passar tudo pelo, pelo YouTube, alertar, falar. A gente, tudo bem, a gente passa. Mas muita coisa é importante a gente passar com um grupo um menor. Pessoalmente. Pessoalmente. A é. gente sente isso. A energia né? é outra e, e sempre vão ver as pessoas certas para aquela informação. Isso, né? exato. Estava tá no seu retiro, é, né? Por isso que a gente faz os nossos retiros também. Né? É. E eu acho que é importante mesmo. Eu, eu não tinha essa visão, mas eu vejo o quanto é importante, até porque. Muitas informações são canalizadas, a gente uhum. recebe a informação na hora do que vai acontecer, do que não vai, e para um determinado grupo de pessoa que naquele momento talvez esteja precisando, mesmo né? porque são pontos, é, é, são pontuais, são Sim. informações pontuais que aquelas pessoas precisam receber. Então, a gente está fazendo o que a gente pode dentro do nosso trabalho para trazer informação para vocês, mas de uma forma que, que a gente também não assuste e é difícil você falar sem assim, que as pessoas se assustem. É difícil. É difícil. <risos> é, eu não, não falo muito previsão, porque as pessoas sempre ficam assustadas. Eu faço ah. alguns vídeos assim, sabe? E eu recebo bastante pessoas assustadas. Que falam, uhum. ai meu Deus, e se acontecer é isso mesmo? É, então, as pessoas entram em pânico. Aí, é. ao invés de a gente ajudar, a gente só é. tá prejudicando. E aí, o que, que eu faço? Toda vez que eu trago assim, uma mensagem de que eu vi na projeção astral, eu sempre trago um, um meio de como a gente pode melhorar isso. É aquilo que a gente fala: previsão é ilusória. Né? A gente pode mudar hoje é. alguma coisa que tá, a gente consegue ver lá na, no astral o que vai acontecer. A gente pode mudar, é tudo energia, tudo se transforma. Né? Então, assim, como a gente sabe que o coletivo, né, o coletivo pode uhum. mudar muita coisa, né, a emoção que as pessoas emanam, se um coletivo tá emanando sempre é, coisas positivas, emoções positivas, a gente muda muita coisa, e assim, bem rápido, né, então, assim, é, previsão a gente vem falar, mas a gente sempre dá uma dica de o que, que a gente pode fazer, então, para que isso não aconteça, é. né, isso que eu acho positivo da, do nosso trabalho aqui. A gente é que tem assustado. coisas que realmente... Eu diz, ah, mas a espiritualidade não pode mudar? Não, porque às vezes não está nem o alcance deles. Vocês querem ver? A gente está num momento de transição planetária, mudança de frequência. A Terra é um organismo vivo uhum. que vibra numa determinada frequência. Se está tendo alteração, muda tudo, igual o nosso organismo. Então, pode vir maremoto, pode vir terremoto, pode vir furacões, pode vir... Sim, ela está trabalhando. Que eles estão ajudando, é, eles ajudam. Todo, todo tempo, tempo é. gente. O é. que a gente vê lá nas projeções é muita ajuda Sim. e muita tecnologia que eles trazem. Eles né? conseguem tirar a energia acumulada de uma placa aqui é. e dissipar. O que eles não conseguem, às vezes, é, vai ter, mas eles vão fazer de forma que aconteça um pouco mais branco, Mais branca. Porque a gente está falando de, de coisa viva. Sim. O que depende do nosso coletivo, a gente faz. Que é justamente não trazer pânico, não trazer. para que a gente consiga alterar um pouquinho a psicosfera. Com certeza. Mas é. E essa, essa energia da psicosfera, nós somos responsáveis por ela, né? Sim. Então, assim, claro que temos a ajuda da espiritualidade e muita ajuda, o tempo todo eles estão lá, e os projetores estão sempre lá trabalhando também, eu sei o trabalho árduo que eu tenho que fazer, mas a responsabilidade são nós, é nossa aqui dos seres humanos, com a nossa energia, com as nossas atitudes, nós estamos aqui para manifestar, somos manifestadores, somos co-criadores, né? de quê? Né? O que, que a gente está manifestando? O que, que vocês estão manifestando? A gente tem o livre-arbítrio aqui de manifestar coisas positivas ou negativas. Então é sempre a nossa escolha. O que, que eu estou fazendo né, com uhum. o poder que eu tenho de manifestar algo aqui nessa vida? Essa é a pergunta que tem que ficar na nossa cabeça. Será que, será que eu estou vivendo o meu dia de hoje realmente da maneira que teria que ser? Com alegria, com paz? Né? O que, que eu preciso mudar então se não está tendo tanta paz assim? E aí eu tenho aquela coisa de todo dia acordar de manhã e falar assim, hoje é o meu último dia. Hoje <risos> é o meu último é. dia. E pode ser, porque daqui a cinco minutos é ilusão também. Eu posso escorregar na banana, bater a cabeça e tchau, Kelly. É. Então, assim, eu acordo de manhã e falo, hoje é meu último dia. Então, como é meu último dia, o que, que eu posso fazer para que seja um dia mais inesquecível é. desse, da minha vida? Você falou de escorregar, até quem me segue aí deve conhecer também o Jevaé, né? Que é o, o criador da revista UFO. Ele caiu dentro de casa, bateu a cabeça e ele está mal, está em coma, em coma induzido. Então é isso. A Como gente... as coisas acontecem de repente, né? De repente, você está bem... Então é isso. a gente tem que pensar mesmo, hoje pode ser o último dia da minha vida. O que, que eu estou fazendo? É. Né? O que, que eu vou deixar, se eu for? É eu vou deixar é, boas lembranças ou eu vou deixar mais lembranças, as pessoas vão, vão lembrar de mim de uma forma bacana, ou vão dizer ainda bem que já foi Vai. já foi tarde olha gente, quando eu for embora, por favor, me deixem bastante mensagens bonitinhas, porque eu como espírito, vou me ver vou puxar o pé de todo mundo Olha, eu não, não consigo acompanhar as mensagens no, no YouTube, depois <risos> que eu desencarnar, eu vou ler todas. Olha, eu vou ter um livro livre do lado de lá. Vou ler todas. Se inscrever em alguma coisa, eu vou estar lá, ó, de noite puxando para de vocês. <risos> Não, mas a gente brinca assim, gente, porque é, é bom brincar, é bom rir. Então, é. é isso que eu faço. Aí eu falo sempre assim: que é tão bom a gente viver tendo paixão uhum. por, por tudo aquilo que a gente faz, né? Não, então, tem assim. Que... É... E olha, você a Carol está comigo a semana, praticamente, né? É. Ela já viu cada coisa que aconteceu comigo e a gente ri. É, é eu rio, né? Verdade. A gente que a solta um palavrão também, é. mas. Aí depois a gente ri, porque tem várias que... coisas que tu diz... Não, tá... não, acho que eu fui falando o tempo todo pra ela. Meire, vai deitar, vai descansar. Meire, fecha os olhos. Meire, vai meditar. Porque, gente, é muita agitação aqui. Ela tem tanta coisa pra fazer, mas... vai descansar. E tudo acontece. E tudo, tudo acontece. Tudo, tudo. Ela disse que, olha, eu acho que tu tá precisando de um banho de sal grosso, eu acho que tu tá precisando de um banho de não sei o quê. Meire, vai tomar um banho de café. E ela tomou. Tudo está acontecendo, das mínimas coisas está tudo acontecendo. <risos> e eu estou sempre rindo. É. Então é isso, né? Bom, se bem que o, o meu pai. A, meu pai também falava, mas quem falava mais era meu ex-marido, quer dizer que eu parecia uma né <risos> Porque eu ri, quem ri está comendo hiena. está mas não é melhor, assim, a vida fica mais, mais fácil, né? É melhor ver ela rindo do que se, se eu visse ela chorando, eu ia ficar meio, meio para baixo, não down. É, né? Nele só eu choro. Sei. Então é isso que a gente precisa ter consciência até para o ano que vamos entrar. A gente está preparado, a gente tem alguns artifícios, o bicho está pegando, então, vamos fazer isso isso, isso para melhorar um pouquinho, porque cada pessoa que tiver uma vibe boa vai ser importantíssimo no momento do, do planeta, porque é menos uma para estar tá levando o que eles querem que a gente leve, a irritação, o mal-estar, a briga, a violência. Então... A gente precisa estar ciente do que está acontecendo, do que vai acontecer e saber se preparar para tudo isso. Com certeza. E a vibração do planeta já mudou, gente. Eu acho que vocês já é. perceberam. Eu acho que foi duas semanas atrás aí que eu senti aí uma, uma diferença muito grande na uhum. vibração do planeta. Então, vão uhum. haver aqui algumas realidades diferentes. As pessoas que estão acompanhando essa vibração do planeta que já elevou, elas vão ter uma vida mais fácil, vão ter uma vida mais leve. Agora, as pessoas que não estão conseguindo acompanhar vão se sentir no físico, vão se sentir no espiritual, no mental, e vai ficar uma coisa meio pesada. Então é tão importante você perceber tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que está havendo uma separação aqui bem forte, está sentindo isso, nítida, né? Está bem, tá bem nítida essa separação. Então aqueles que são conscientes e que estão trabalhando a sua consciência né, para se tornarem seres humanos melhores, e manifestarem o positivo, né, para é. essa é, vibração mais elevada do planeta até vão ter ali um caminho mais ameno, não vão sofrer, não, porque sofrimento é uma escolha, então vai ser uma coisa mais leve. Agora, aqueles que não, que estão escolhendo ficar na mesma consciência do antes, né, aquela consciência primitiva, da comparação, da vitimização, da culpa, essas, essas pessoas aí vão escolher realmente pela dor, né, e nós vamos conseguir observar tudo isso, então que a gente tenha mais consciência, porque sim, a gente pode falar aqui que realmente ano 2023 não está com umas coisas muito positivas não, de acontecimentos, é. ou, de, ou até eu falo energéticas, né, não está assim com algo muito positivo. É um ano que vai ter muita oscilação, um ano regido pelo, pela lua, é. né, que vai trazer muitas mudanças, a gente como a lua vão ter as diversas fases, distintas fases que a gente vai passar. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado mesmo. Pro, é, né? e eu acho assim, quando vem a lua reger, vem muita sombra, né? É. E também as pessoas terem que trabalhar com as suas sombras, não vai ser um ano muito Mas fácil. Mas tem uma coisa boa, porque a lua traz o lado feminino. Sim. Agora, o lado, uma coisa, que eu também vou dar um spoiler, que aí a gente tem que ficar ligada aumentar muito feminicídio, viu? Porque quando empodera as mulheres, muito homem não aceita isso. Hum. Então, é um ano que vai ser regido por mulheres. Estou preparando uh, os meus alunos desde 2017, na verdade, uhum. por causa do ano de 2023, né? Uhum. Então, eu sempre falo, precisamos de terapeutas, precisamos de pessoas alinhadas uhum. para poder passar a mensagem, né? Então, é por isso que é, é tão importante a gente se concentrar naquilo que realmente importa no momento. Não. não nos distrairmos, não nos deixar ser influenciados por energias que abaixem a nossa frequência. Prestem muita atenção na energia de vocês. teve um pensamento negativo, para, para, respira, se concentra no coração de vocês. E aumenta essa frequência com pensamentos bons, vai fazer o bem, não importa quem. E né? vocês vão ver como, se a gente não estiver preparado, o nível de pensamento negativo vai aumentar. muito, é. Muito. Por isso que a gente tem que estar preparado. É. A gente vai estar sendo bombardeado o tempo inteiro de, de coisas negativas para que a gente realmente entre nessa. Presta atenção então, com quem fala, né? Quando as entendi. pessoas começarem a falar coisa negativa, aí então, tempo É vida... tempo justamente da gente se valorizar, uhum. sabe? Da gente é, escolher... Não é, não é você afastar as pessoas, mas se você perceber... Cuidado com os relacionamentos tóxicos, se você perceber que você está num relacionamento assim, você tem que se, se cuidar, você tem que sair dele até, porque tudo vai estar tá potencializado. Então, se você estiver dentro de, de situações que, que você percebendo que, que são pessoas pessimistas, que estão ali te puxando para baixo, se afasta, cada um está no estágio. A, a informação está chegando para todo mundo. Eu vejo que vários canais estão falando a mesma coisa. Então, se as pessoas não quiserem se preparar, é porque não querem, porque estão num estágio que ainda não, não querem, e ponto. Não nos cabe julgá-las, mas cabe a gente ah, se proteger desse tipo de coisa. Isso. Porque uma maçã podre na, na cesta, podrece não, as outras. Contamina. -se. Contamina. Então, se você não estiver preparado, e quem, quem nunca, num momento você está com o teu emocional um pouquinho mais abalado, você está... E é aquela pessoa que vai pegar aquele teu momento fraco e vai te minar. Então, é importante você se valorizar, sabe? É você saber reconhecer a tua importância nesse momento, de você estar bem, de você transmitir coisas boas para os outros. É você olhar para você e falar assim, não, eu sou realmente um foco de luz. E cada foco de luz agora é mais do que nunca importante no planeta. Então, se valorize. Saiba realmente reconhecer o seu valor como parte integrante da espiritualidade positiva. Isso. Como instrumento, ferramenta de positividade. Não se deixe contaminar pelas coisas negativas. Sabe aquelas mensagenzinhas que as pessoas perdem tempo danado? Eu mal consigo. Fica enchendo o celular dos outros com notícia ruim? Deleta, sabe? Bloqueia, não nem nem lê, lê, nem lê, não abre. Não precisa bloquear, senão tu vai irritar o outro. Mas não abre, já sabe que fulano fica mandando isso? Eu só corro assim, às vezes, para o lado, ó. pronto, corri quem aí aquela mensagem nem aparece, vai lá para baixo, é pronto, isso tá mesmo boa. É. sabe, são, são coisas, mas você tem que ter esse autocontrole, não, hum, deixa eu ver o que é, aqui que essas mensagens geralmente acontecem assim, é, aparecem com um título assim, bem, né, bem cabeludo. É, bem cabeludo. <risos> Aí é tão cabeludo que você vai querer ver os cabelos é, lá no é uma curiosidade, que mata o gato. E você vai ver pronto, já caiu na armadilha. É. Né? Então é importante que você tenha ciência disso para você não cair nessas armadilhas. Pois é. E vão, muitas arapucas vão ser armadas, Seja muitas. luz, seja luz. Você é um pontinho de luz aqui no planeta Terra. Você é uma célula aqui dentro desse corpo vivo. Então é sim a nossa responsabilidade de clarear. E o que, que clareia? A verdade. Então, me pedindo muito para falar aqui, verdade, a verdade cura, a verdade é a única coisa que cura. E para sermo, sermos luz, temos que passar informação que cura. Então, como estamos sendo contribuição no planeta Terra? Como é que eu estou sendo contribuição para a Meire? Como é que eu estou sendo contribuição... Para mim mesma, né? para o meu corpo, para a minha pessoa. Como é que eu estou sendo contribuição? Será que eu estou passando a verdade através da minha luz? Ou será que eu estou passando sombra, mentira, enganação? Sensacionalismo. Sensacionalismo. Às vezes para mim mesma, às vezes eu minto para mim mesma. Como é que eu estou me tratando? Não. Então, sejamos luz. Vamos nos concentrar na única coisa que importa. Não vamos mais nos distrair. Tomem uhum. cuidado com, com as informações Quem vocês seguem. Às vezes, muita informação desinforma. É. Então, é gente, vocês precisam sentir no coração de vocês é. o que, que vai contribuir com você e com o próximo. O que, que vai aumentar a frequência da gente. Uhum. né? E se está te colocando medo, para de assistir. É. <risos> né? Se começar a baixar essa frequência, não você entra fica triste. Não frequência do medo. Tu, qualquer coisa que você vai assistir... Eu, às vezes eu vejo masoquismo na pessoa, Pô, é. você sabe que é um filme que tem coisa que te dá medo, que... é. e aí você fica ali assistindo, você fica absorvendo, você fica consumindo aquele conteúdo que não te faz bem, então é a mesma coisa, informações que começam a chegar e que, que estão te trazendo pânico... Não vale a pena, não é, vale a pena. Então é só esses sem mais que a gente precisa tomar é. cuidado e precisa prestar atenção. O que você está vendo e está escutando? Está te fazendo bem? Está agregando alguma coisa na sua vida? Está fazendo você sorrir? Ou será que você está sentindo tristeza, medo, pânico? Então começa a cortar, corta, corta, corta e começa a brilhar a sua luz, a, a passar a verdade através dessas informações. Filtre tudo o que você está você escutando. Né? e se sinta bem com as informações, isso é muito importante, você se sente feliz. Eu acho que não importa o que vai vir em 2023, mas se a gente estiver bem, a gente vai tirar de letra. Se a gente estiver bem conectado com uma galera boa, eles vão orientar a gente para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, é. sabe? Então... É a questão da conexão mesmo, de você estar conectado com o lado bom é. da força. Você, uhum. você não não não cair no jogo da negatividade, você não cair no, no jogo do sensacionalismo, senão. É porque a gente tem que saber que a gente nunca está só. Mas a gente nunca está só assim, tem uma bandinha negativa e uma bandinha positiva. É esse é que é o problema. <risos> né? Então a gente precisa estar <risos> tá sempre ligado, sempre é o vigiar e orar o tempo todo, é. né? E que, como é que eles chegam perto da gente, os negativos? Quando a gente sente medo, quando a gente sente culpa, uhum, aquela uhum. tristeza, tudo que põe a gente para baixo, eles ficam perto. É, olha lá, baixou a frequência. Vou... Uhum. Né? <risos> então, a, é, a gente nunca está só. Então, que estejamos sempre amparados pela luz, pelos nossos amigos espirituais, benfeitores. Isso a gente faz através uhum. do que a gente emana. Né? Então, que a gente possa emanar realmente o, o melhor que temos em nós. Né? Sempre é a nossa uhum. escolha. Uhum. É. O Renato uhum. Silva está dizendo: 2023 será maravilhoso, vamos dar muitas risadas e conquistar muitas coisas. É isso, isso mesmo. Isso. É Pensa sim, entendeu? Uhum. Pensa assim mesmo. é o que eu estou fazendo aqui: é o jogo do contente. Ih, quebrou a unha. <risos> que porcaria, mas assim. <risos> é isso, é, assim, é, é o isso. jogo do contente. <risos> O que acontece a gente tá rindo e tirando de letra. Se você pensar assim, vai dar tudo certo, sabe? Quando eu falo que eu venho aqui e falo, ó, e como outras pessoas falam, ah, não tem coisas legais para acontecer, é porque a espiritualidade sabe que caminho a gente está tomando como humanidade. Eles sabem também como o planeta está, o que o planeta está passando e o que pode acontecer. Eles têm tecnologia, gente, para monitorar o planeta inteiro até em termos de, de condição mesmo é, geofísica, o que está que acontecendo em cada... E nós estamos num momento de transição, que o planeta está tá tá se mexendo, está tá trabalhando em, outro, em outra vibração. Então, é normal isso acontecer. E a espiritualidade está vendo. Então, quando você sai do corpo e diz oh, isso aí vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim. Uhum. E aí a gente tem que... É, você criar mecanismo para que você não fique ruim naquilo. Não é o que vai acontecer, é o que você vai fazer com aquilo que vai acontecer. Uhum. É, o, é o que, como, que, que posição você vai tomar caso isso aconteça. Ou com qual perspectiva que a pessoa vai Por olhar. Por isso que é importante, eu não vou chegar aqui para vocês e falar olha só, o ano vai ser maravilhoso, tudo bem, tudo legal... Porque Eu não estou sendo verdadeira. Eu já não estou nem me lembrando bem se eu fizer isso. Uhum. Eu não estou sendo verdadeira comigo. Aí eu sei, para mim, que algumas coisas eu, tô, eu preciso me, me, me resguardar. E aí não falo para vocês porque eu tenho que fazer o jogo do contente. Não, vocês têm que ter maturidade para ouvir algumas coisas. É lógico que a gente trata... todo. A, a, quando você fala com uma multidão, você tem que usar uma maneira de falar que você sabe que você está com pessoas consciências em diversos níveis diferentes. Então, você não pode chegar e falar o que você falaria né, para uma pessoa que tem um entendimento maior, você falar para uma pessoa que tem um entendimento menor. Por isso que a gente fica aqui pisando em ovos. Uhum. Mas é preciso falar, sim. O que, que pode acontecer? Pode acontecer. Mas, se acontecer, você vai estar desse jeito. Você só vai se lascar se você quiser. Porque você estava avisado. Você, que, que, Gente... Às vezes a ignorância é uma benção. eu sempre digo isso, quando a gente não sabe, mas nem sempre, viu, nem sempre. Tem horas que é bom a gente saber. <risos> bom, tem uma outra coisa também que é legal uh, falar, que nós todos estamos sendo convocados para trabalho, né, a, gente, Sim, a espiritualidade está é. precisando de muitos trabalhadores e nós precisamos estar preparados para esse uhum. trabalho, né, só que para isso também precisamos estar energeticamente trabalhados, né, precisamos estar bem para isso, mas eles precisam de ajuda. Precisam mesmo de ajuda e eu acho que que é a responsabilidade nossa no momento de estarmos né, preparados para, para isso. Né? É tempo da gente mudar o conceito. Antigamente a gente pensava que eles só nos ajudavam nós não tínhamos essa capacidade de ajudar a espiritualidade. Então nós éramos só pedintes. Ah, quando se você se referia para a espiritualidade, ah, eu tô, eu preciso disso, preciso daquilo, como se eles nunca precisassem da gente. Só que agora a gente cresceu e a gente já tem entendimento energético. Se isso fosse dito lá atrás, ninguém ia entender. Por que precisam da gente? Por que um santo, né? que a gente é concepção de santo, um anjo vai precisar de alguém encarnado? Precisa sim. Precisa. Porque nós estamos mais próximos de quem está encarnado. Se você sai em corpo astral, você é um fantasminha do bem. E a espiritualidade negativa sempre usou desse artifício para... Como é que os obsessores são criados? nesse mecanismo de é, se aproximar de... Ele, o obsessor está em corpo astral, ou espírito se aproxima de alguém que está encarnado, e por ele estar mais denso, ele consegue influenciar quem está encarnado. Um, o próprio, um, um, de repente, uma, um outro obsessor maior, vamos dizer assim, que, que tenha um um, ou seja, um pouco mais, a gente chama, é, é difícil às vezes a gente, a gente explicar essa questão da densidade, uhum. porque tem espíritos que são muito piores moralmente, mas são mais sutis energeticamente, difícil de entender. Isso é difícil né, de explicar. É, difícil de explicar. É. Mas às vezes a maldade dele é muito maior do que o obsessor que está aqui, que está mais denso, energeticamente, que consegue influenciar alguém. Então, esse espírito que ele tem uma capacidade maligna muito maior, se ele chegar aqui, ele vibra num padrão que eu não vou conseguir ouvir. Só se eu estiver vibrando igualzinho a ele. Em alguns casos, muito mais baixo. Então, é difícil deles alcançarem também quem está quem em, em, encarnado aqui né, no planeta. Então, eles usam usam os espíritos, usam os projetores, usa quem está recém-desencarnado para fazer esse trabalho. Então, a gente sendo ciente disso, é tempo da gente se oferecer para trabalhar. Seja uma pessoa bacana. Não me deitou, dormiu, não me coloca à disposição da espiritualidade. Para quê? Para você ir nos hospitais, as pessoas que estão desencarnando nos hospitais, ou pessoas, às vezes, que nem estão desencarnando, mas estão desesperadas no leito do hospital, com medo de morrer, você chega perto de uma pessoa dessa, enquanto ela está lá em coma, está tá, tá dormindo, tá, até mesmo em estado de vigília, imagina uma pessoa que está ali presa, num CTI, que está acordado, está lúcido, com pânico, achando que vai morrer, você se aproxima e sente que trabalha de projetor, tá? calma, vai passar, você vai ficar bom. Hum. E às vezes a pessoa tem uma melhora danada do, do dia para o outro, justamente porque recebeu o bom conselho porque foi bem influenciada, esse projetor trabalhou na mente dessa pessoa para que a mente, o nosso cérebro, desse comando para todo o corpo físico reagir. Porque se você ficar mal, você está no CTI, você achar, eu vou morrer, eu vou morrer, você se mata com o teu pensamento. A tua própria mente dá o comando para as suas células, que diz, ó acabou. Melhor, melhor desligar tudo aqui é, e ir embora. Né? Né? Agora, se você recebe uma injeção de ânimo, você já começa a trabalhar, não, vamos embora, não vamos morrer agora não, vai, e aí você vai melhorando. Então, mas isso é quando a gente só pode falar dessas coisas agora, porque a gente tem um pouquinho de conhecimento de energia, pelo menos uma basezinha, então já dá para a gente começar a transmitir informações que até então não tinha como a gente falar. É. Até é legal que eu lembrei daquilo que eu te contei ontem, lembra? Do, do capacete? não porque... ah, é? Do, do é, eu né? lembro que eu levantei e contei pro Saulo essa, essa experiência. Eu falei assim, nossa Saulo, eu tive uma projeção hoje tão, tão engraçada, estranha na verdade, porque não, não tenho esse tipo de, de projeção. Eu encontrei um motoqueiro que tinha morrido, e ele me mostrava o capacete dele, ele colocava o capacete em mim, e por eu também andar de moto e ter capacete, eu prestei atenção nos detalhes do capacete, que era muito legal. Ele tinha feito para ele aquele capacete. Só que eu lembro que na projeção, eu ficava conversando com ele para ele rir. Eu queria que ele ficasse feliz uhum. lá, sabe? Só que para mim ele já tinha morrido. Então eu estava ali só ajudando um espírito que tinha morrido, eu estava encaminhando ele para alegria para ele poder ir né, mais, mais tranquilo. E aí, tá, eu voltei e contei para o Saulo. Aí, à tarde, eu fui para casa da Andrea Schuller e tive que passar pela, pelo lago. E estava um trânsito danado, porque tinha tido um acidente. E a hora que eu passei do lado, ali de onde estava a ambulância, estava uhum. ali o pânico, tinha morrido né, o, a pessoa... O que estava que do lado do pano lá? O capacete. O capacete que eu tinha visto na minha projeção astral. Então, assim, eu vi a pessoa, na verdade, antes dela morrer, uhum. comecei a conversar com o espírito dela e, e trazendo, tipo, alegria, fazendo ela sorrir, né? Então, esse é o nosso trabalho, na verdade. A gente vai lá, calma. Então, alguns processos de desencarne, assim, eles acontecem e já está já plasmado lá lado de lá. Uhum. E a espiritualidade percebeu e ela conseguiu entrar lá e ver o que que estava numa numa pré cognição é. bom, Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo e foi bem bem interessante é. mesmo. Mas eu senti que na projeção astral que ele estava sorrindo, ele estava alegre, uhum. né? Então assim foi um sentimento muito bom. Então quando a gente está preparado, quando a gente se põe à disposição da, da espiritualidade para o trabalho, a gente é levado mesmo para fazer esse tipo é. de trabalho, né? Isso é muito bonito. Então é se colocar à disposição. É. E? <risos> Gente, o ano que vem, 2023, está sempre nas nossas mãos. Se ele vai ser positivo ou negativo, é sempre é sempre a nossa escolha, está nas nossas mãos. A gente pode sim olhar tudo com uma outra, um outro olhar, uma outra perspectiva, para que tudo seja mais leve, mais em paz, né? A dor existe, né? A dor não tem como a gente evitar a dor, mas o sofrimento é uma escolha. É verdade, né? Então acho que a gente já falou bastante, falou bastante. Gente, mas é isso. Olha, a gente deu uma risada, foi muito gostoso. Eu acho que a vida é isso. A gente, a gente traz essa alegria, é manifestar as coisas boas. Riam bastante. Sejam com pessoas alegres, que, que vibram, assim, positivo, né? E você vai ver. É, e tudo fica mais, mais fácil. Lento. Quando a gente ri, não adianta. Se você fica irritado, tudo fica mais pesado. Você ri, já... Mas, gente, então, um beijo. Onde Rói. quer que vocês estejam, muita paz, muito amor, muita alegria. Vão viver. E vão se divertir. Como usou né? o Frank, vão fazer juntas. fico com a luz. Toda vez que me encontro com o Frank, ele zoa. Beijo então, para vocês e, e fiquem com a, com a luz. luz. <risos> Tchau, é. gente. Beijo.